79 anos, é com uma imensa alegria que estou aqui para parabenizar o Clube Militar por sua atuação na cultura social, cristã e no campo político, quando necessário, como acontece agora nos momentos atuais e momentos conturbados. Parabéns Casa da República pelos seus 135 anos. Muito meu orgulho de desde a de fazer parte dos quadros sociais do clube. E a minha lembrança mais antiga é com os meus três anos de idade, em que fui ao Carnaval Fantasiado de Bailarina e não parei um minuto. Dei muito trabalho lá. Mas o Clube Militar sempre embalou com os meus sonhos de criança, adolescente e juventude. Eu tenho a maior lembrança mesmo dos meus 15 anos em que declamei menina e moça de Machado de Assis no Salão Nobre do Clube. E após a declamação de menina e moça, meus irmãos então Cadete da mãe me conduziram ao meu pai, que me aguardava no, no meio do salão. Recebi, então, os cumprimentos do General Justiça, justi o aos bastos e o diploma de estreante nas festas em sociedade. Essas memórias foram para, para sempre infartadas em meu coração. Muitos outros fatos interessantes e gostosos viveram no comunitar, como o Natal, o Noel entregando os presentes, eu fui bravo, esperando o meu. E... Fui também selecionada para o desfile de que muito me alegrou. E depois eu virei a avó. Eu me casei com o militar, virei a avó de carteirinha assinada e curti demais o clube militar com o curto até hoje, de Tabancur. Atualmente, sou mais carteado, mas vou achar espinhos, tudo que aparece, desfile, estou lá. Às vezes, eu me sinto saudade. E corro na cidade para olhar lá de cima o salão nobre, almoçar e matar um pouco da saudade de todos e todos que já partiram. O Clube Militar para mim é um porto seguro. Muito obrigada por militar. Prezados amigos, nosso clube completa 135 anos. Nessa oportunidade, em que completamos mais um aniversário desde a nossa fundação em 1887, antes mesmo da Proclamação da República, eu também aproveito para apresentar as minhas despedidas após quatro anos à frente da nossa associação. Foram anos com bastante desafios, nós tivemos esses dois anos de pandemia praticamente, em que muitas flexibilidades nós tivemos que realizar, para poder manter o nosso clube em funcionamento, para que o nosso clube voltasse às suas atividades de uma forma normal, natural, sempre voltado para o nosso associado. Mas vamos falar um pouco mais desses nossos 135 anos. O nosso clube viveu atividades, direta ou indiretamente, através de discussões, desde a abolição da escravatura, a própria proclamação da República, como nós já citamos, a questão da, da fundação da Petrobras, né, do, do programa Petróleo é Nosso, do projeto do Proalco, da participação do Brasil no continente antártico, os próprios é, movimentos contra o comunismo que nós tivemos em nosso país, particularmente o de 1964, e mais atualmente o clube vem empenhado nessa discussão do nosso sistema eleitoral, é, pregando aquilo que a gente sempre considera que é melhor para o nosso país e nesse aspecto, principalmente, que a gente tenha eleições livres, limpas, transparentes e que realmente vença aquele candidato que a população escolher. Então, essas discussões, com certeza, vão tomar conta do nosso clube agora nesse segundo semestre, porque é uma, é uma, uma atividade, é um evento muito importante para o nosso país e nós temos certeza que o, o clube... é mantendo as suas tradições de discutir sempre assuntos voltados aos interesses nacionais, vai saber levar essa discussão também a bons termos e tentar contribuir para o nosso país, mantendo a nossa população e os nossos associados informados daquilo que de melhor possa acontecer, para que, como eu falei, a gente tenha eleições livres, justas e transparentes. Um cordial abraço a todos vocês que estão aqui nos assistindo, para comemorar conosco esses 135 anos de história da nossa Casa da República. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu sou o General Sérgio, já labuto na equipe do nosso Clube Militar há alguns anos, quatro anos como terceiro vice e quatro anos no Conselho Deliberativo. Hoje eu me sinto como um piloto que vai assumir um avião voando em céu de brigadeiro ou como um comandante assumindo o um comando de uma bela nave navegando em mar de Almirante. Estou muito motivado, vibrando e com a graça do Pai Maior indicando o Azimuth, nos protegendo nos dando criatividade não tenho dúvida alguma que a nossa equipe vai chegar a um porto seguro. Parabenizo o nosso clube pelo centésimo, trigésimo quinto aniversário e que o Pai Maior continue nos dando o ar da sua graça sempre.